Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo é, Dessa vez a gente vai falar como vai baixar o nosso CPM, tá galera? Eu já soltei um vídeo pra vocês de uma maneira bem específica Onde vocês vão conseguir baixar bem mais o, o CPM, utilizando essa estratégia aqui você vai conseguir baixar ainda mais, é verdade galera, você vai conseguir baixar ainda mais o seu CPM quando você utilizar essa estratégia que eu vou te passar hoje, tá galera? Eu tô passando duas estratégias, se você não viu a primeira pra você baixar o, o custo por clique, eu vou deixar o card aqui em cima, tá galera? E hoje a gente vai falar como vai baixar o CPM, então aqui... Eu vou dar um pouquinho, um, explicar um pouquinho mais é, como vocês vão conseguir baixar o CPM de uma maneira muito simples, muito fácil e muito, mas muito eficaz mesmo, tá galera? O que, que é o CPM? O CPM, Wally, vale, é um custo por mil impressões. É o quanto que você vai pagar por Facebook para mostrar para mil pessoas, tá galera? E o que que isso vai abalar na minha, na minha estrutura, Wally? Vale? Vamos supor que você paga R$10 para mostrar para mil pessoas. E dessas mil pessoas, você consegue fazer 10 vendas, certo? Então, com R$10,00, você conseguiu fazer 10 vendas. Então, saiu o custo ali por R$1,00 de cada venda, certo? Vamos supor que agora você consegue mostrar, com mesmo R$10 você consegue mostrar para mil pessoas. Imagine, você já duplicou o número de pessoas que visualizaram o seu anúncio. E como você tinha uma taxa de conversão de 10, é, de 10 pessoas, de 10%, né? você conseguia fazer 10 vendas com 10 reais, agora você consegue fazer 20 vendas com o mesmo valor. Então assim, quando você consegue mostrar para mais pessoas com o mesmo valor, então você consegue é, duplicar ou triplicar o seu, a sua conversão, nisso você consegue fazer uma escala maior. Tá certo que quando você faz uma escala maior, a tendência é você pagar um pouquinho mais caro por, clon por compra. Vamos supor que você com 10 reais tava fazendo 20 vendas, você quer subir o orçamento 10 vezes mais. Então você quer fazer 10 vezes mais do que você estava fazendo. Você vai colocar ali 200 para fazer 20, 30, 40, 50 sem vendas, certo? Você vai fazer 10 vezes a mais. O custo por Compra automaticamente, ele já vai subir porque você vai ganhar o que na quantidade de vendas e não na quantidade ou oh, e não no, no preço bruto em si, do, da comissão, porque você tá vendendo mais. É como se você tivesse vendendo em atacado e varejo, tá? Galera, o, va o varejo ele é um real. O atacado ele é 90 centavos ou 50 centavos. Mas a pessoa tem que levar um tanto a mais para compensar aquele valor do varejo. Tá? Normalmente acontece isso nas escalas. 100% das escalas acontece isso. Você coloca mais orçamento para vender mais, porém a margem de lucro é um pouquinho menor, tá, galera? Então vamos sem enrolação, vamos lá para a estratégia. No vídeo passado, se vocês não viram como o custo por clique, no vídeo passado eu vou deixar aqui. Vocês vão ver ele depois, vocês voltam aqui para assistir esse daqui. A gente é, fez essa campanha aqui, ó, de tráfego para a gente baixar o número, o custo por, por clique. Agora a gente vai fazer o que? Uma campanha de alcance. Quando, quanto maior alcance tiver, mais baixo o nosso CPM, o, o CPM ele vai estar, tá, tá, galera? Então eu vou aqui, ó, criar uma campanha em vez de conversão em tráfego, eu vou colocar aqui, ó, alcance. Tá vendo, galera? Mostre seu anúncio ao máximo de pessoas possíveis O Facebook já tá dizendo isso daqui, tá? Então a gente vai vir aqui avançar Eu já tenho um ID da minha campanha já pronta, tá galera? Então eu só vou vir aqui e adicionar o, o valor seis reais. sempre é o mínimo é seis reais, tá galera? Por causa do dólar Ah tá, eu tenho que... não, deixa eu só pegar aqui Já vou colocar lá o ID, tudo certinho se vocês não sabem, galera, como que fazem para pegar o ID, eu tenho um, um vídeo explicando tudo certinho, tá, galera? Eu vou deixar aqui é, tampado porque tem mais pessoas usando esse criativo que eu estou utilizando. Para não atrapalhar eles, né, como é um produto capilar e tem muito anunciante para capilar, eu não vou estar tá mostrando ele, Tá? Aqui, eu sempre gosto de colocar, galera, eu sempre gosto de colocar pra meia-noite, tá, galera? Nunca gosto de colocar pro mesmo dia, nunca gosto de colocar pro mesmo dia ou pra mesma hora ali. Eu sempre vou colocar pra meia-noite, tá? Publiquei aqui, ele vai carregar. Carregou aqui já, tá tudo bonitinho, tá vendo, galera? Carregou, a gente vai vir aqui. Eu só vou pegar ele aqui pra ficar, mostrar pra você. Perfeito, galera. Já estamos aqui com a nossa campanha. Tá vendo ela aqui? Ela tá é, nova campanha, já tá programada pra amanhã, dia 7, tá, galera? Baseado nessa campanha aqui. O que, que a gente vai fazer aqui? A gente... Deixa eu só editar ela aqui, né? Vou pegar a mesma coisa aqui, ó. Eu sempre faço isso na, na minha, na, nas minhas campanhas, nomenclatura, tá, galera? E aqui eu vou colocar alcance. Por que disso, tá galera? Agora eu vou explicar o porquê. Agora eu tenho duas campanhas, é, além da minha de conversão, que nem eu explico pra vocês que eu só gosto de subir campanha pra conversão. Mas por que que eu tô fazendo isso agora, tá galera? Porque com a campanha de conversão, é, o, eu não quero nada além dessa campanha, pegar esse criativo que ele já tá validado, mostrar pra o um máximo número de pessoas, galera. E eu já vou passar um truquezinho aqui pra vocês, Tá? Eu vou fazer agora aqui. É, eu já deixei de propósito para fazer isso daí, porque é só quem chegou até aqui vai conseguir descobrir esse, esse segredinho. Então, assim, galera, voltando aqui. Então, eu vou pedir para o Facebook mostrar ao máximo o número de pessoas possíveis, tá, galera? O máximo de, de, de pessoas possíveis que possa é, encontrar esse anúncio aqui. Então, assim, eu vou pagar muito barato. Que nessa campanha, eu vou pagar no máximo ali um, dois, três reais estourando. Só se o criativo for muito ruim mesmo. Só se o Criativo for muito ruim mesmo para você estar tá pagando 3 reais no CPM. Com essa campanha aqui de alcance, eu vou pagar em torno ali de R$1,90 para mostrar para mil pessoas. Isso eu faço o quê? Todas as campanhas que eu subir de conversão, o CPM ele vai estar tá lá embaixo, tá, galera? Vai estar tá lá embaixo porque tem essa campanha aqui mostrando para o um máximo número de pessoas, o um máximo número de pessoas possíveis, tá, galera? Então... É, essa é uma das dos requisitos que eu faço também agora para estar tá escalando, tá galera? Então, então assim galera, é, eu estou fazendo isso, todas as campanhas de escala que eu estou fazendo isso, estou é, tô, tô escalando, estou tô fazendo escala, eu estou utilizando essa estratégia, por quê? Eu pago ali R$12,00 para me ter um custo menor por clique e um, um CPM menor, porque o Facebook ele entende que aquele criativo que eu estou subindo para conversão, ele é muito relevante, porque ele já tá mostrando para várias pessoas e o custo por clique tá muito barato. Então, a minha compra ela vai sair mais barata do que o mercado em si, tá galera? Essa é uma dica crucial e eu vou passar o truquezinho aqui para vocês, tá? A primeira coisa aqui que eu vou fazer é só trocar o público. Eu quero alcance, tá? Então eu vou colocar mulher aqui. Eu até tinha esquecido, tá galera? Então, tráfego sempre mulher e alcance sempre mulher também. Aqui galera, então a gente já colocou o engajamento para mulheres e agora é aqui ó, a gente já colocou o alcance para mulheres, tá galera? Isso é crucial, tem que ser mulheres e agora vem o pulo do gato, tá galera? Como que você vai mostrar para o máximo número de pessoas possíveis e não começar a repetir? Que normalmente quando você coloca 5, 6 reais, o público é bem pequenininho ali, ele mostra para 200, 300 mil pessoas no máximo ali. E esse é um truque que ninguém fala, tá, galera? Caraca, bicho, pode pesquisar aí que vocês não vão encontrar essa estratégia que eu estou mostrando para vocês. É... Pode pesquisar que vocês não vão conseguir encontrar essa estratégia. Eu já falei para alguns afiliados meus que eu tenho aqui, mas essa estratégia, galera, vocês não vão encontrar no mercado. É uma estratégia surreal, tá, galera? Então, para gente mostrar para o máximo número de pessoas possíveis e não ficar repetindo como o nosso orçamento é baixo, o que, que você vai fazer aqui, ó? Na exclusão exclusão de público, tá? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é ir lá em público, criar um público personalizado e criar um público que apertou o play do seu vídeo, sabe? Quando a pessoa clicar o play, o Facebook ele marca aquela pessoa. Então, o que você que vai fazer? Você vai criar um público com aquelas pessoas que todo mundo que clicou, é, deu um clique no play. Por quê? Agora a gente vai excluir essa essas pessoas que clicaram no play, tá galera? para ela mostrar para o máximo número de pessoas e não começar a repetir. O Facebook, é, ele vai começar toda vez que a pessoa deu um, um, um play nesse vídeo, ela vai excluir essa pessoa de mostrar para ela de novo. É, é como se fosse um, um remarketing inverso. que nem, Normalmente, a gente, quando a pessoa clica no, no anúncio, a gente começa a mostrar um monte de vezes para ela, certo? Até ela comprar. Nesse caso, é o contrário. A, quando ela clicou no anúncio, ela não vai receber mais esse anúncio para a gente mostrar para o máximo número de pessoas possíveis ali, tá, galera? Porque a gente vai começar a escalar e a gente não quer muitas pessoas vendo o mesmo anúncio para a gente não ter muito quem impactar, entendeu? Quanto mais pessoas você impactar... É, é melhor para você é, fazer a venda, tá galera? Porque no nosso remarket a gente já vai conquistar essa pessoa que já, já, já deu o clique ali. Então a gente não precisa estar tá mostrando toda vez para aquela pessoa. A gente já conquista ela no remarket. Então aqui a gente vai conquistar o máximo número de pessoas possíveis, tá galera? Então vocês vão vir aqui. Que eu já criei o público aqui, ó. é on play. Ele está aqui. Então agora... É o pulo do gato, galera. Então você vai mostrar para o máximo número de pessoas possíveis, sem ser as mesmas pessoas. Então você vai impactar o máximo número de pessoas possível. Assim, o seu CPM ele vai ficar muito mais baixo, porque ele não está mostrando para as mesmas pessoas. Você está pagando duas vezes. Que nem normalmente, quando a frequência já está em 2.0, quer dizer que você pagou duas vezes para pessoa ver. Oh, você pagou, é, você pagou duas vezes para a pessoa ver seu anúncio duas vezes. Então, quer dizer que você está pagando o dobro. Nesse caso, não. Agora você vai começar a mostrar para pessoas totalmente diferentes, tá, galera? E como você está escalando ela, você está fazendo uma escala no seu conjunto de anúncios, você vai mostrar para o máximo número de pessoas possíveis. Isso limita aquele, aquela, aquela instância que o Facebook tinha de só mostrar para uma parte, uma porção do seu público. Como você está forçando o Facebook a mostrar para mais pessoas, a tendência é você vender ainda mais, tá, galera? Então, essa é o pulo do gato que eu trago aqui pra vocês, tá? É, tá criando um público de pessoas que já clicaram nos seus vídeos. Simplesmente aquele vídeo que você tá fazendo na escala, simplesmente o vídeo que você, você vai criar aqui One play somente com o vídeo que você tá fazendo na escala, não vai criar com os outros, tá? Somente com ele. Quando você subir essa estratégia, você vai colocar ele aqui na sua estratégia de alcance para alcançar o máximo número de pessoas possíveis e não repetir, tá galera? Então vocês vêm aqui, publica ela normal, eu já vou fechar aqui, que ela vai publicar, como é aqui, então ela já publica já, tá aqui tudo perfeito, tudo bonitinho, tá galera? Então tá aqui nossas nossas três campanhas, uma de conversão que é o que eu mais quero, que é converter pessoa, uma de tráfego que é para ter o menor custo por clique. Não adianta querer vender no tráfego que não vende, porque o Facebook ele entende tudo que você está pedindo para ele, ele entende. Eu não, não espero vender na campanha de alcance e não espero vender na campanha de tráfego. Eu espero vender na campanha de conversão, que é o que eu quero. Mas eu quero que baixe o custo por clique e o, e, o, e o CPM, que é o que eu mais quero, tá galera? Então, essa foi a estratégia de você subir uma campanha para tráfego e uma campanha para... É, alcance. E eu já ensinei pra vocês como subir uma campanha pra envolvimento, tá galera? Juntando essas três você forma uma campanha imbatível. Quase ninguém vai conseguir te vencer no mercado, tá galera? Se esse conteúdo fez algum sentido pra você, galera, não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?